curso pré-vestibular promovido pelo programa Por Dentro da URCS, programa de apoio ao acesso à universidade vinculado ao DEDES, Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da Pró-Reitoria de Extensão. O programa Por Dentro da URCS já foi tema de entrevista recentemente aqui no Extensão em Foco, onde nós conversamos com a Luciane Belo, uma das coordenadoras, uh, e hoje nós vamos conversar com o José Antônio dos Santos, que é um dos coordenadores desse programa e do curso Pré-Vestibular Popular Liberato, e também com o Patrick Veiga, que é estudante de História aqui, e também um dos professores voluntários do curso Pré-Vestibular Popular Liberato. Uh, queria iniciar falando, pessoal, sobre o um histórico aí do curso, o que que, que, que motivou uh, uh, enfim, a realização dele, a promoção desse curso. Boa tarde. Boa tarde, Vicente. É um prazer estarmos aqui com você é, bom o programa ou melhor vamos falar agora especificamente né do curso pré vestibular popular liberato que faz parte né do programa por dentro da URGS né que tem pelo menos três focos né que um seria tornar pública as políticas de ações afirmativas né ou seja nós trabalhamos indo às escolas para falar do processo né, de ingresso e de permanência de estudantes cotistas na nossa universidade, né? Também trabalhamos com essas questões relativas às políticas afirmativas no sentido de uma formação interna à universidade, né? E o terceiro foco, de fato, é o curso pré-vestibular popular liberato, né? Que foi uma demanda, de certa forma, que nos chegou da zona norte de Porto Alegre, né? especificamente é, do Sarandi, aonde não tínhamos né, um, nenhum curso pré-vestibular popular. Né? Ou seja, um curso que se volta de forma gratuita né, para a comunidade. E este curso, ele iniciou como um programa piloto no início do ano passado, né, com 10 aulas né, públicas que se fez na escola Liberato Salzano Vieira da Cunha, que fica lá no bairro Sarandim, né, e neste ano a gente eh, tem tido uma rotina que vem se estendendo, né, com aulas semanais, né, de segunda a quinta-feira, no turno da tarde, né, só com estudantes e profissionais, né, que são voluntários, né, porque temos não só estudantes da URGS que são professores do curso, mas também... É, pessoas da comunidade que já são formados, enfim, ex-estudantes da URGS em geral e que são voluntários no, no, no curso para vestibular popular liberato, né? E é, temos tido o, o, um desenvolvimento bastante interessante do curso, né? Inicialmente aberto para 50 estudantes não, da, de Porto Alegre, né? De, de uma forma mais genérica, procurando atingir de fato esse público que precisa, né? de um curso aonde não pague né, um curso que é aberto para as pessoas que, que, que são esses uh, protagonistas aí no sentido de futuramente entrarem na universidade, esse público que de fato vai entrar pelas, pelas políticas de ações afirmativas, né, ou seja, estudantes autodeclarados negros, né, estudantes... É, oriundos de escola pública, pessoas com deficiência, né? uh, também uh, dirigido a, a, a pessoas né? de, de, dos mais diversos gêneros, né? enfim, é um curso que tem, que tem tido essa perspectiva né? de atingir um público que naquela região da cidade ainda não tinha nenhum curso pré-vestibular popular, né? então a escola liberato, a escola municipal nos abriu essa possibilidade, né? Temos uma sala na escola que, que comporta o curso e a partir disso a gente vem encaminhando o curso pré-vestibular popular liberado. Eu queria perguntar uh, para o Patrick, mas pode ser para o José Antônio também, como é que tem sido a recepção desse público que, que, é, uh, que, que, que é usuário da, do, do curso pré-vestibular? Como é que tem sido essa reação dos alunos? Como é que eles têm recebido uh, essa possibilidade de se preparar melhor para o vestibular? Bom, boa tarde, Vicente. Boa tarde, José Antônio. É, a recepção tem sido fantástica, assim, né? Nós conseguimos construir, é, junto com esse grupo de, de estudantes, alguns que estão desde desde o início do curso, iniciamos em maio as aulas esse ano, alguns que foram entrando ao longo do curso, é, e nós conseguimos construir, então, uma amizade com esses alunos, né? Tanto o grupo de professores, de... de é, de estudantes quanto o grupo de bolsistas que acompanham as aulas é, diariamente no curso e isso se construiu ao longo de é, desse ano com de várias formas né através do café coletivo que nós fazemos porque nós temos a possibilidade de usar o refeitório da escola que é um espaço separado da, da sala de aula o pessoal desceria e iria até o refeitório para comer mas nós optamos por, por uma outra forma, cada estudante, cada bolsista, cada professor leva um lanche e se faz um lanche coletivo ou dentro da sala de aula, na hora do intervalo, ou numa sala reservada ao lado, onde nós guardamos os materiais da aula, é, que os professores utilizam para guardar livros, apostilas, é, enfim. Então, esse espaço que foi criado desde o início, criou um vínculo maior entre o, os alunos, né? que é um, um lanche que o pessoal participa, o pessoal pode levar, pode... Aí tem uns que levam chá, outros levam chimarrão, então tem é, uma interação maior entre os professores e o, os alunos, né? E os bolsistas, todos participando junto desse, desse lanche coletivo. Uma outra forma foi trazer os estudantes do cursinho para conhecer o, o campus. Nós tivemos uma atividade no, no Planetário é, há um, um mês, mais ou menos, e nós trouxemos os alunos do curso para dentro da URGS. E teve um retorno muito bom desses estudantes, porque muitos deles, é, que são estudantes de escola pública, todos eles são estudantes de escola pública, é, estão fazendo o curso, pretendem prestar o vestibular, mas ainda não se viam dentro da universidade. E trazer eles até aqui fez eles abrirem esse horizonte de possibilidade, que é entrar numa universidade pública, é, muitos já passaram várias vezes pela URGS, mas sequer sabiam que ali era um campus da universidade. Uh, e isso foi visto também agora, quando eles precisavam trazer os documentos de, de isenção, que muitos não sabiam onde era, não, não sabiam aonde levar, como fazer, alguns se perderam no caminho. Então, é, nós temos é, essa essa visão também que é preciso não só levar a universidade até as escolas, mas trazer as escolas para dentro da universidade. É, nós tivemos essa experiência também com outras escolas que nós já trouxemos aqui, levamos na Biblioteca da Psicologia, para conhecer o Campo Saúde, para conhecer a Fabico. E e é, os discursos sempre são os mesmos. É, como eu faço para entrar aqui? Eu não conheci esse universo, porque é, a visão de universidade... É, para os estudantes de escola pública que nós percebemos que ainda é muito limitada né? eles não conhecem o universo que é a, a universidade pública as várias possibilidades que eles têm de ingressar as várias formas que eles têm de interagir com a universidade mesmo estando ainda no ensino médio como é o, o, o cinema da URGS como são os museus da URGS a, a possibilidade de entrar nas bibliotecas da URGS então, é, eu acho que isso Melhorou muito a nossa relação com os estudantes, aumentou a autoestima deles. Nós estamos produzindo um vídeo agora que será apresentado no, no salão de extensão em que nós trazemos alguns desses depoimentos dos alunos. E um depoimento que fica muito marcante é de uma aluna que disse que é, a autoestima dela melhorou por conta do cursinho e por ela ter a possibilidade de entrar na URGS. Inclusive, é uma aluna que... Participou dessa visita com a gente e esses dias foi nos visitar lá no, no Departamento de Educação e Desenvolvimento Social. Aprendeu o caminho e foi fazer uma visita voluntária, assim, né? Chegou, apareceu lá. Então, assim, a nossa relação tem sido bem boa com os estudantes nesse sentido, né? Melhorar a autoestima e mostrar para eles a possibilidade real que eles têm e o direito que eles têm de cursar é, um, um ensino público de qualidade em uma universidade de qualidade, que é a URGS. Quando a Luciane teve aqui uh, alguns meses atrás, ela, ela comentou justamente essa questão de, uh, muitas vezes, o estudante de escola pública, de comunidade muitas vezes vê a universidade como algo inatingível, uh, uma realidade, às vezes não sabe nem que é gratuita, uhum. né, e e, essa, e acho que a falaste muito bem da questão de melhor autoestima, né, e ampliar essa noção de cidadania dessas pessoas também, né, uh, eu acho que esse é um... Né? Acho que o José Antônio pode falar melhor, é uma questão que o Por Dentro da URGS promove bem fortemente, acho que é um dos principais focos do projeto, né José Antônio? Sem sombra de dúvida, Vicente, porque uh, a gente sabe que para as pessoas que estão fora da universidade, né, em boa parte, para os estudantes especificamente, né, entrar numa universidade como a, a Federal do Rio Grande do Sul sempre parece um objetivo muito distante né, daquela realidade. Quando se tem isso como objetivo? A grande maioria não tem isso como objetivo, né? Isso apesar de... das, das ações afirmativas já estarem há mais de 10 anos na isso universidade. Isso, com né? certeza. Então, cada vez que a gente vai nas escolas é, para falar sobre as políticas de ações afirmativas hum. na URGS, a gente se depara com essa triste realidade, que é o desconhecimento com relação à nossa universidade, né? ou seja as pessoas os estudantes em geral não não se projetam né estudarem numa universidade como a URGS né há todo um imaginário que de certa forma dificulta esse entendimento uh, dessa ou essa possibilidade real de ingresso na, na, na URGS não. então esse é um trabalho que a gente tem feito continuamente né que é não só divulgar a universidade né as formas de ingresso, as formas de, de, de, de permanência na universidade, mas também de estimulá-los, né? Para que, de fato, visualizem a Universidade Federal do Rio Grande do Sul como uma possibilidade mesmo, né? De formação superior e uma possibilidade, né? Possivelmente, não só de, de, de, de construção de uma cidadania né? plena, mas também uma possibilidade de ascensão social, né? A gente sabe que o ensino superior ainda é uma das possibilidades que se tem, ou talvez a maior das possibilidades que se tem de se melhorar a renda, né, das famílias, né? Então, trabalhar com essa questão é sempre importante, né? A autoestima também passa por isso, né? Pela prosperidade, pela pela melhoria da qualidade de vida das pessoas, né? Então, cada vez que a gente vai nas escolas, a gente aponta com essa possibilidade, né? Ou seja, a universidade é uma universidade pública e ela está aberta a esses estudantes, ela se destina né, a, a essa população. Então é esse o incentivo que a gente, que a gente faz aos estudantes. Né? E o curso pré-vestibular popular liberato né, tem trabalhado né, cotidianamente para isso também. Né? Por outro lado, a gente sabe que uh, o, uh, fazer o vestibular e ter o sucesso no vestibular, também é fundamental que se chegue pronto para fazer o vestibular, ó. com bastante autoestima, com bastante confiança, né? além de um conhecimento prévio. Né? Bom, as aulas ocorrem de segundas a quintas-feiras, das 2h às 5h15, né? na Escola Isso. Municipal de Educação Básica Liberato Sousano da Cunha no bairro Sarandi. Uh, o curso abriu vagas para o segundo semestre agora, neste outubro. O né? uh, público pode se inscrever ainda? Como é que faz para... Fazer Sim, contato a... com vocês até para, enfim, voluntários que queiram dar aulas e colaborar de alguma forma com o projeto. Sim. É, as inscrições estão abertas então para estudantes. É, tem estudantes que não vão fazer, que vão fazer o Enem, tem estudantes que vão fazer o vestibular, é, alguns vão fazer só o Enem. Então nós temos aberto as vagas para estudantes que vão, vão entrar agora e eles podem enviar. A documentação para o site do Por Dentro da URGS é o site por dentro da URGS, arroba urgs ponto, é, ponto com, ponto BR. perdão, vou repetir, por dentro da URGS, arroba urgs. BR, é o site do Por Dentro da URGS e esses estudantes candidatos a vagas podem, podem enviar a seguinte documentação, histórico escolar de conclusão do ensino médio ou um atestado que comprove a matrícula regular no terceiro ano do ensino médio, são estudantes que podem concorrer a vagas é, no ensino superior no próximo ano, tanto pelo SISU quanto pelo vestibular, comprovante de residência, alguma docu documentação que comprove moradia, e comprovantes profissionais e de renda. Nós temos pedido é, carteira de trabalho do estudante candidato e dos familiares, que, é, que morem na mesma casa. E para os candidatos autodeclarados é, pretos, pardos ou indígenas, nós temos pedido uma declaração que pode ser assinada manualmente. E essa documentação pode ser enviada ou escaneado para esse site, ou podem pode enviar fotos também. E nós temos respondido em média, em dois, três dias esses e-mails, uma semana no máximo, e... A RERAE tem sido candidatos que têm enviado a documentação e que já tem iniciado as aulas. Então, é, o curso está aberto, as inscrições estão abertas e o pessoal está entrando. É, o ideal é iniciar o quanto antes, né? como eu falei, o curso iniciou em maio. E nós vamos até a, as previsões de aulas até final de dezembro com pré-provas durante o, a semana do, do vestibular. Então a ideia é preparar esse pessoal que está chegando agora, o pessoal que já, que já está, para pro, a prova do Enem ainda. Ainda há a possibilidade de estudar, nós temos feito um intensivo em relação a isso, os professores estão sendo incentivados a trabalharem com questões de Enem, intensificar os trabalhos nessas questões ainda antes da, das provas. Né? Então é, é isso aí. Muito bem, conversamos hoje aqui sobre o curso pré-vestibular popular liberato com o José Antônio dos Santos e o Patrick Veiga. Ambos na, enfim, atuam nesse curso vinculado ao Por Dentro da URGS, um programa uh, vinculado ao DEDES, Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da ProRest. José Antônio e Patrick, muito obrigado pela participação aqui no Extensão em Foco. Parabéns pelo trabalho de vocês e sucesso nesse segundo semestre do curso pré-vestibular popular liberato.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 A exposição Beleza que Mata, a dualidade de um patógeno mortal, fica aberta até o dia 9 de novembro na Sala Fário, no segundo andar do prédio da Reitoria da URGS. A visitação pode ser feita das 10 da manhã às 6 da tarde, de segunda a sexta-feira. A mostra reúne 33 imagens de fungos catalogadas pelo Laboratório de Fungos de Importância Médica e Biotecnológica do Centro de Biotecnologia da URGS. Nas fotografias, o público consegue encontrar padrões geométricos que se parecem com objetos e paisagens do cotidiano. O objetivo da exposição é retratar não somente a beleza mortal dos fungos, mas também chamar a atenção para a necessidade de mais pesquisas sobre as doenças causadas por eles. Extensão em foco tem produção de Isadora Garcia e apresentação de Vicente Fonseca e técnica de Luiz Fogace. Voltamos na semana que vem.